Fogo, sentindo o peso da idade Tão triste o velho tropeiro Quase morto De saudade 80 anos nas costas Sempre lidou com boiadas Mas nunca em suas andanças Deixou um boi no estrado Agora não pode mais Seu corpo velho cansado A gente fica caducando E começa a ficar caldado Era boi, era boiada Se assusta e todo sentido de novo que está falado, este velho de 80 muito pra mim representa e que eu sou meu raciocínio.